Em intrudo, o intrudo chegou ao Brasil juntamente com os portugueses em meados do século XVI e 17 na cidade do Rio de Janeiro, desde o início. Participavam da comemoração todas as famílias e também os escravos. As práticas do intrudo eram, de certa forma, separadas em elites e população. Os participantes do intrudo das elites elaboravam brincadeiras e jogos moderados com o objetivo de entretenimento social. Ocorriam geralmente nas casas das famílias ricas dos centros urbanos. Numa das mais populares brincadeiras, os homens da época faziam uma espécie de guerra com limões. Já o intrudo popular, as pessoas saíam às ruas para sujarem umas às outras, utilizando-se de práticas que consistiam em jogar farinha e pós de diversas substâncias em grandes quantidades, utilizando-se de águas perfumadas, líquidos mal cheirosos, como urina ou até mesmo lama. Era um momento de zombaria que poderia ser realizado contra transeuntes que estavam na rua ou que podia focar-se em uma pessoa específica. A situação levava a elite brasileira, principalmente a do Rio de Janeiro, a criar uma campanha pelo fim do estrudo, a partir da metade do século 19. A partir daí, o intrudo foi proibido e reprimido nas ruas do Rio de Janeiro. Novas formas de festejo foram surgindo, sejam nos bairros mascarados dos salões e teatros destinados às elites, ou nos cordões de rua praticados pela população das classes baixas, profanando a estética e conteúdo das procissões religiosas. Assim, cordões e ranchos, as festas de salão, os cursos, as escolas de samba, a afoxés, Trevos e maracatus foram criados e, ou popularizados, onde um dia tudo se juntaria e viraria, vejam, não saiba mais.